A paz do Senhor, amados irmãos e irmãs. Mais uma vez aqui quem fala é Everton Damasceno para o canal Preparando para o Arrebatamento. E na mensagem de hoje eu gostaria de deixar uma breve mensagem. Então vamos lá. Muitas pessoas no dia de hoje já estão sem Esperança, pois o mundo em que vivemos está totalmente corrompido. Não é por menos, né? A Bíblia diz que o mundo já é do maligno. Mas, nesse dia de hoje, eu tenho uma mensagem vinda diretamente da parte de Deus, para você que acha que no mundo ninguém será salvo. Ei, irmão e irmã, Deus é justo e misericordioso e Ele quer salvar você. Leia comigo o Salmo 103,10, onde diz Não fez conosco conforme nós pecamos, nem nos pagou conforme nossas maldades. Irmão e irmã, Deus não nos retribui conforme pecamos, porque Deus é o amor. A salvação vem pela graça, por meio da fé, e isto não é dom nosso, isso é dom de Deus graça que é favor imerecido, pois somos todos pecadores e não merecemos ser salvos. Mas Deus, com sua infinita bondade, olha para nós com amor, apesar de nossas culpas e pecados. Deus demonstra sua misericórdia e graça, se inclinando para nós e oferecendo-se como nossa salvação. Aliás, sua salvação não se resume apenas à vida eterna, mas também a esta vida, pois ele nos oferece um tempo para vivermos uma nova realidade. Ao vivermos este novo momento em nossas vidas, podemos compreender melhor os planos de Deus para que possamos também falar sobre isso às outras pessoas. Essa mensagem que o Espírito Santo colocou em meu coração é para todas as pessoas mas tem uma pessoa em especial que está ouvindo esta mensagem agora. Ei você, Deus te ama e a graça é como um presente concedido por nossa fé. Quando exercitamos nossa fé, acreditamos que Jesus morreu pelos nossos pecados. E estamos dando um importante passo para a salvação. Não viva como o mundo vive, onde as pessoas mundanas só vivem para satisfazer seus desejos carnais. Mas viva para o Pai. Faça a vontade dele. Ele te chama no dia de hoje. A Bíblia diz que somos impuros, todos nós somos impuros, todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo, murchamos como folhas e como o vento as nossas iniquidades nos levam para longe. Mas não pense que, por causa disso, todos nós seremos lançados no fogo eterno, pois a graça, pela misericórdia de Deus, que é amor, nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente em que vivemos. Então, amados e amadas, Deus vai nos salvar é pela graça e não pelo nosso merecimento. Esta é a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês no dia de hoje. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus. Amém.